Olá! Eu hoje vou-vos ensinar alguns truques do Insta Stories. Eu gosto que as minhas Insta Stories tenham também o meu estilo e a maior parte das vezes eu não tiro só uma foto e coloco, eu gosto de editar um bocadinho, mas coisas que não me dê muito trabalho. Por isso eu vou-vos dar algumas dicas e espero que vocês gostem de todas. Ok, vamos então ao nosso Instagram e a primeira dica que eu tenho para vocês é não tirar a foto através desta app, se vocês quiserem uma edição mais bonita. O que eu costumo fazer é tirar uma foto com a minha câmera, assim, ou uma selfie. E assim posso tirar várias fotos e não há aquele problema nos insensores, é que fica mal e eu tenho que voltar atrás e tirar uma foto. E assim posso tirar várias fotos e depois uh, editá-las ao meu gosto. Eu não tenho maquilhagem, por isso se eu às vezes quiser colocar no meu Instagram uma foto tirada no momento, mas com maquilhagem, eu costumo usar uma aplicação chamada Makeup Plus e ela funciona mesmo muito bem, por isso vocês podem também usar esta câmera da selfie e eu vou tirar uma foto para vocês verem como é que fica depois. Ok, uma foto normal. É Testo selfies às vezes. Parece que estão. Por isso, vocês podem escolher vários tipos de maquilhagem e eu quando uso isto, eu costumo colocar coisas mesmo simples, por exemplo, preencher um bocadinho as minhas sobrancelhas, por isso podemos fazer isso aqui no supercílio e podemos colocar Formed e preencho ligeiramente as sobrancelhas, que é bom. E às vezes coloco um bocadinho de sombra no Vanity, vocês também podem pôr eyeliner e umas pestanas maiores e acho que daqui é o que eu costumo fazer, só para dar um ar diferente à foto e depois basta só guardar e abrir no outro sítio, que neste caso seria o qualquer que é a minha apto preferida e Eu gosto de usar os A4, um bocadinho menos. As minhas Insta Stories, eu não sei porquê, mas as minhas Insta Stories têm uma cor mais quente e o meu Instagram tem uma cor mais fria, não sei porquê, mas o que eu gosto de fazer é pôr no A4 e depois adicionar um bocadinho de grão dar um ar mais antigo à foto e posso fazer uma pequena edição mas costuma ser assim uma coisa mesmo básica e depois passo para o meu Insta a primeira dica que eu tenho para vocês é usar edição extra e é uma coisa mesmo muito simples vocês tiram uma foto com a vossa câmera e depois basta só vocês editarem noutras aplicações como o Face Cam e basta só ir ao Instagram, aqui nas Insta Stories, colocar, puxar o dedo para cima e vocês conseguem ver as fotos do momento. Ou seja, vou colocar esta. Prefiro assim uma foto um bocadinho mais editada e assim vocês também conseguem ver o meu estilo. Diz um pouco mais sobre a minha conta de Instagram porque vocês sabem que eu adoro edição e adoro fotografia por isso mostrar aqui que eu gosto de editar as minhas fotos também das histórias. Acho que diz um bocadinho sobre mim. E esta seria a primeira dica. A segunda dica que eu tenho para vocês é colocar uma foto que não, não é do momento. E há muita gente que me pergunta como é que eu faço isso. Vocês podem fazer é ir à galeria e por exemplo, eu tenho esta foto, que foi colocada há alguns dias atrás, acho que há mais de uma semana. Por isso o que eu vou fazer é carregar aqui na partilha, à beira da câmera o botão, e vou partilhar para o meu VSCOCAM. Ele importa muito rapidamente e eu vou carregar uma vez na foto, vou carregar no penúltimo botão, e vou colocar na minha galeria e isto vai fazer com que a foto diga que foi tirada neste momento porque foi modificada neste momento por isso eu vou outra vez às stories vou fazer assim para cima e vocês estão a ver que a foto está aqui por isso se vocês quiserem colocar uma foto que não foi tirada neste momento vocês podem e é assim que vocês podem fazer vocês também podem abrir noutra aplicação que vocês tenham guardar na vossa galeria e fica com uma foto de hoje e ninguém precisa de saber Ok, vamos para trás e agora eu vou fazer um boomerang, que é uma coisa que vocês também já me perguntaram como é que eu faço, que é fazer zoom no boomerang e é, tão, e é tão simples como fazer zoom num vídeo qualquer, por exemplo, eu vou fazer aqui um zoom, eu vou pressionar o botão do boomerang e depois pressionando, continuando a pressionar, vou mover para cima e para baixo, vamos fazer isso então, no boomerang, e vou para cima e vou para baixo e vocês estão a ver que é mesmo muito simples, e faz este zoom super interessante e vocês podem fazer exatamente o mesmo no normal é só pressionar e arrastar para cima e arrastar para baixo e arrastar para cima e arrastar para baixo por isso já sabem outra coisa que eu vos vou ensinar é que é tirar uma foto normal ir aqui ao pincel ou ao lápis e vamos escolher uma cor pode ser este azul e vamos pressionar e fica este azul na tela e vocês podem mudar a cor deste fundo, carregando noutra cor e carregando outra vez, pressionando na tela e vocês têm imensas cores se vocês forem para o lado e se vocês pressionarem uma dessas cores, por exemplo, o azul, vamos pressionar vocês veem outras tonalidades de cor por isso até é bastante interessante, se vocês quiserem usar imensas cores, vocês já sabem como e se vocês rolarem para o outro lado e carregarem, por exemplo, no vermelho aparecem-vos outras cores, outras tonalidades de cores que vocês podem utilizar e aqui nestes cinzentos também é a mesma coisa. É uma boa forma de vocês usarem vários tipos de cores nas vossas acessórios e ficar super interessante. Outra coisa que eu vos vou ensinar é colocar outro tipo de fundo, por exemplo. Eu retirei da internet uma foto de flores, por isso eu vou assim para cima e vou colocar aqui esta foto das flores. E agora vamos fazer o mesmo que fizemos no outro anterior, que é colocar por exemplo a preto e pressionar na tela e fica tudo preto, por isso agora vamos usar a borracha. E o que a borracha vai fazer é mostrar o que está por detrás, se eu desenhar aqui um coração, o que ela vai fazer é mostrar o fundo de trás e é super interessante, se vocês não acham, acho que fica super super giro. E alguns dos vossos amigos se calhar não vão perceber como é que vocês fizeram isso, por isso também é super interessante uh, enganá-los um bocadinho. Uh, e esta seria outra dica para vocês. Agora vou-vos mostrar como é que vocês podem fazer pin de uma imagem de uma forma incrível, porque há muita gente que pergunta como é que eu deixo uh, como é que eu deixo a imagem mesmo num sítio específico, por isso que eu vou fazer é filmar aqui e eu a gravar. Vocês vão ver que eu vou filmar aqui a câmara. O então, que eu vou fazer agora é carregar aqui neste, nesta imagem do smile e vou escolher uma imagem para colocar aqui. Eu gosto muito de colocar este que é um coração. Por isso o que eu vou fazer é pressionar na imagem. Ele vai mostrar esta frase que é Place your sticker anywhere. Coloca o teu sticker em qualquer lado. Por isso eu vou colocar aqui na câmara. Talvez aqui neste ponto. Vou carregar em pin. Isto demora só uns segundinhos. E o que ele faz é colocar esse sticker mesmo preso naquele ponto e mesmo que eu mude a câmera de um lado para o outro, ele fica lá pressionado. Por isso dá um ar super interessante. Como se o nosso sticker tivesse mesmo ali na realidade. Eu sei que esta ideia é um bocado Snapchat, mas adoro que tenha no Instagram porque é, é super perfeito. Nós conseguimos editar as nossas fotos no qualquer ou noutra aplicação qualquer mas também podemos editar os nossos vídeos e colocar vídeos gravados no nosso sítio, aqui no Instagram, por isso o que eu vou fazer é ir ao Snapchat, gravar um vídeo qualquer. E agora só precisam de pressionar no segundo botão e clicar em guardar no rolo da câmera e nas memórias. E aqui está guardado, por isso vamos voltar ao nosso Instagram e vamos fazer assim outra vez. E o nosso vídeo vai estar aqui para nós usarmos no Instagram. Nós também podemos usar outras aplicações como o FaceU. Ele funciona basicamente como Snapchat, só precisam carregar aqui neste passarinho e escolher o efeito que vocês gostam mais e fazer um vídeo. E para guardarem o vídeo na galeria, só precisam carregar no botão do meio, que é o botão verde, e voltar ao Insta Stories e fazer assim e encontrar o vídeo e o vídeo fica a funcionar completamente aqui nos Insta Stories. Outra aplicação que vocês podem usar é o Yey Retro e tem alguns efeitos assim mais antigos, mais tumblr, com efeitos de ruído e esse tipo de coisas uh, por isso vocês só precisam de gravar qualquer coisa e criamos vos assim estes efeitos super interessantes e agora vamos carregar no quadrado para parar Agora só precisamos ir de novo ao Insta Stories, fazer assim para cima e o vídeo está aqui, por isso eu tenho várias opções para fazer assim vídeos diferentes no vosso Insta Stories, e eu fiz um vídeo para vocês onde mostrei várias apps parecidas com o Snapchat e que vocês podem utilizar. Então eu fiz um vídeo sobre apps de edição de vídeo e por isso vocês podem clicar aqui ou aqui para vê-las. Espero que vocês tenham gostado destas dicas e vemos nos no próximo vídeo.